do literário e a gente tá fazendo esse vídeo extra porque mais um mês e o Boca Hall está gigante, então a gente teve que dividir porque ele está sem condições então vou lá começar porque, né é o que temos pra hoje o peru eu vou mostrar, a gente já mostrou em Inclusive, a gente foi pro lançamento que teve em Recife de o Amor nos tempos de likes, de Pano Salves, Bel Rodrigues e Pedro, que são booktubers, então vou deixar aqui no card o que a gente achou do livro também. Já temos as impressões. Foram um dos livros desse mês. O segundo livro foi o presente de uma amiga minha, Lívia, que eu amei, porque, né? De Jout. Então tá todo mundo mal e também já está lido. E em breve vocês vão saber o que eu achei sobre ele. Esse mês. Livro de Fernando Pessoa, que é um autor que eu não conheço, assim, as obras dele ainda. É um livro de contos e eu ganhei da minha prima, ela mandou de lá, então é, eu achei bem interessante porque tem umas partes que ele traz no inglês e também tem uns em português, enfim, muito bacana. Não sei quando eu vou ler, mas não vamos fazer promessas, mas uma, uma hora vai rolar. Esse livro também foi presente: A Estrela Conta, um livro de Nelson Patriota sobre Glória Oliveira, que é uma das vozes potiguares de referência, então eu tive o prazer de trabalhar com ela ano passado a gente fez um show de 90 anos é uma pessoa assim, ímpar é uma, uma pessoa que, gente do céu assim, contagia a alegria dela, sabe? é uma coisa absurda, uma pessoa que tem um nome muito forte na música potiguar esse mês a gente também recebeu Inverno Negro de Stefano Santana, ele mandou pra gente assim, super carinhosamente e ele também tem um canal aqui no Youtube mandou essa fantasia pra gente querendo que a gente desse nossa opinião conhecesse, né, lógico a história que ele criou, a gente ficou muito feliz inclusive queria agradecer eu vou deixar também o link pro canal dele pra quem não conhece ainda, mas parece uma ótima pessoa de verdade, durante esse mês a gente também foi convidada para o lançamento de Triângulo de Quatro Lados que é de Fernanda Medeiros, que é daqui do Rio Grande do Norte e Adelina Barbosa e elas foram super legais com a gente no lançamento e deram esse livro pra gente eu acredito que ele possa ser lido são dos livros que a gente recebeu de parceria O primeiro foi Alucinadamente Feliz Que é um livro que eu já conheci um pouquinho Que ele vai estar na minha maratona, inclusive E parece ser Fantástico, assim Pelo pouco que eu já vi, parece ser muito engraçado E a gente recebeu da Intrínseca E eu estou... Muito ansiosa pra lê-lo. Esse mesmo apelido do Grupo Ethereal Record foi o livro da maravilhosa Shonda Rhymes, que também vai editar na minha maratona. O Ana que disse sim, é uma não ficção. Eu acho que ele fala assim da vida dela, né? Então, é, é, é Shonda, é uma lista de supermercado, é uma bula que ela escreveu. A gente lê, porque essa mulher, ela merece. Apenas no calendário foram dois livros que recebemos de surpresa. Na verdade, é uma série de 12 livros, né? Calendário. Então saíam um por mês, eles mandaram janeiro e fevereiro pra gente. Eu ainda não ouvi falar muita coisa sobre esse livro, mas é sobre uma menina que acho que tá precisando de dinheiro, alguma coisa assim, e vai ser acompanhada de luxo. Acho que vai envolver uma coisa meio erótica e coisas do tipo. E é isso aí. Por depois me recebeu qualquer outro lugar da Novo Conceito. É o terceiro livro de uma série. E eu não sei muito do que se trata, mas é uma fantasia também. Então é isso, galera. Se alguém já leu algum desses livros, por favor, comenta aqui embaixo pra a gente saber que esperar desses livros. Eu vou deixar também os links pra alguém que ficou interessado em algum desses livros pra comprar. Se vocês puderem, assim, né, comprar através dos links, a gente agradece, assim, sabe? que não quer nada. Siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui. Curte o vídeo porque ajuda a gente a na da divulgação. Se você não é inscrito ou é o primeiro vídeo que você tá vendo, se inscreve pra ficar ligado no que tá acontecendo por aqui. E acho que é isso. Valeu! literário e hoje eu vim mostrar o book haul do mês de junho